Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Riqueza do cantor Álvaro Tito e do saxofonista aí Ângelo Torres, tá bom? Essa aqui é uma versão é, que eles fizeram ao vivo, né? Com os arranjos diferentes e tal. E eu vim trazer aqui essa versão para vocês, tá bom? Não é a versão original, hein? Ok? Bom, música em lá menor tá tranquilo aqui Para quem é intermediário avançado, tá bom? Tem bastante arranjo aqui pra gente pegar, beleza? Antes da gente continuar, deixe seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá, então? Bom, é, começa, né, com essa frase aqui, tá? Você pode fazer aqui, ó. Então, ó, Sol, Lá, ok? Você pode fazer assim, tá vendo? Nesse tempo, ó. Para... Beleza? Então vai fazer essa primeira frase. Tada, vai cair em Ré menor com décima primeira, tá? Então, assim, importante frisar que eu, a gente fala Ré menor com décima primeira, mas ele tem mais coisas aqui, tá bom? Ó, então ele tem a sétima, ele tem a nona e a décima primeira, tá? Mas a gente costuma falar só menor com décima primeira. Então Ré menor com décima primeira na introdução. Dó com Mi, tá? Você pode fazer aqui. Ok? Ou você pode fazer aqui. Tá? Depois vai vir Fá com sétima maior. Sol com sétima maior. E Lá com sétima maior. Tá? Vai segurar aqui. Vai fazer de novo a frase do começo. Ok? Cai no Ré menor com décima primeira. Dó com Mi, Fá com sétima maior, e depois esse acorde aqui, ó, tá? É um Mi com sétima nona aumentada e quinta aumentada, ou décima terceira bemol, é a mesma nota, né? Tá? Ok? Então, ó, eu vou tocar a introdução uma vez, tá? Depois, tá? É, eu vou gravar um vídeo tocando junto a música, como eu tenho feito aqui no canal, tocando em cima aí pra vocês verem como é que fica. Vamos lá, então? Introdução, ó. Aí vem o back vocal cantando junto, né? Segura mais os quatro tempos. A frase. Ré menor de novo. Beleza? Ok, até aqui. Aí entra cantando, tá? A primeira parte vai ser, Lá menor com sétima entra cantando, eu sei, beleza, alguém te machucou talvez, Fá com sétima maior, ok, agora vai vir um Sol com sétima maior, tá, é assim a gente nem prevê, Dó com sétima maior, Lá com sétima maior, Ré com sétima maior, a tristeza vem, e sobe, tá? Dó sustenido menor, com sétima, né? Ré com sétima maior de novo. E a gente desce. Agora vai vir Fá com sétima maior. Sol com sétima maior. Ok? Lá menor com sétima. Si meio diminuto. E é, o Mi com sétima. Agora... É, nona bemol, tá? E décima terceira bemol. Aqui. Ok? Então eu vou vir aqui cantando essa parte, né? Eu vou cantar grave porque essa música é muito aguda pra mim. Eu sei Alguém te machucou, talvez É assim a gente Nem prevê A tristeza vem e sobe, e a gente desce, beleza? E o coração demonstra enfraquecer, beleza? Até aqui. Aí vem a segunda parte agora, tá? Porém, Lá menor, tal como flores. A se olhar, Fá com sétima maior, Sol com sétima maior, tá? Amizades para se perceber, Dó com sétima maior, Lá com sétima maior, é bem parecido com a primeira parte, tá? Ré com sétima maior, é, Jesus quer que você o receba, Dó sustenido menor com sétima, e aí perceba, Ré com sétima maior. Ok, Agora vai vir Fá com sétima maior Que só de amor na vida Sol com sétima maior Pode-se viver Lá menor com sétima E agora Lá com sétima Ok? Até aqui, tá? Vamos ver essa segunda parte, então Porém Tal como flores A se olhar Amizades Amizades se perceber hum, Jesus quer que você o receba e aí perceba que só de amor na vida pode se viver beleza? logo sétima tá. é como eu falei, é bem aguda, tá? Essa música, de preferência, use um piano elétrico, tá? Ó, eu sei... Tá... Porque é só segurar, não tem dedilhado não, ó. Tá bom? Aí você pode fazer o acorde da forma que for melhor pra você, né? Você pode fazer aqui, ó, aqui cluster, tá vendo? Você pode fazer assim. Aí vai depender aí também da sonoridade que você quer chegar. Tá bom? É, agora a outra parte que, que canta você pode até pensar ser fantasia vai ser o seguinte, né? A gente terminou aqui. E só de amor na vida pode se viver. Vai pro Laco Sétima, tá? Aí vem agora, ó. Você pode até pensar ser fantasia. faz. Beleza, vamos pegar essa parte? Então chegou lá né? cadê isso? Que só de amor da vida pode ser. -se Foi para lá com sétima. Agora vai ser ré menor com décima primeira, você dó com mi. Fá com sétima maior. Pode até pensar, aí vai ser aqui, ó. Sol com baixo em fá, tá? Aí aqui, você tá aqui, ó, cadê? Você você pode fazer aqui, ó, pode até pensar ser, tá vendo? Beleza? Então, ó, pode até pensar, que é um sol com baixinho em fá, né? Ser fantasia, mi menor com sétima. Aí vai vir agora, ó. É... Sol com baixo em Lá Tá Sol com quinta aumentada. Com baixo em Lá Sol com sexta. Com baixo em Lá Ok? Então vai fazer aqui, ó é... Coração, remido e Limpo. Tá vendo? Então, ó Beleza? Então eu vou fazer essa parte aqui. Até chegar no coração, Você Pensar ser fantasia, coração remido limpo não vicia. Vamos pegar essa parte então, ó. É, Coração, rem... Cadê? Coração remido limpo. Vai cair no ré menor décima primeira, não vicia, dó com mi. Fá com sétima maior Nas tristezas Aí vai vir aqui um si, meio diminuto E amarguras Do viver Então, ó, si, meio diminuto É, mico sétima é, Pode ser quinta aumentada, décima terceira bemol, né E Nona menor Tá Lá menor, ok Então, ó, esse acorde aqui, ó, é bem usado Ou aqui ou aqui Tá? Então, vamos acostumando aí com ele. Aí o pessoal chama de Mi alterado. Ok? Então, vamos lá. De novo, ó. Eu vou tocar até essa parte aqui. Ó, as Tristezas e Amarguras do Viver. Até essa parte, ó. Pa, pa, pa, pa. Beleza? Então, vamos lá. Você pode até pensar ser fantasia coração remido e limpo não vicia das tristezas e amarguras do viver aí vai fazer para pa vamos pegar então ó das tristezas e amarguras do viver aí vai fazer ó lá si dó sustenido mi tá Daqui vai para o Ré menor de novo, com décima primeira, porque Dó com Mi, Fá com sétima maior, a maior riqueza, tá Sol com Fá, é ter Jesus, Mi menor com sétima. Aí vai vir agora aquela mesma passagem lá, né? Sol com baixinho Lá, Sol com quinta aumentada com baixinho Lá sol com sexta com baixo em lá, tá? E cai no ré menor com décima primeira. Vamos ver essa parte. Porque a maior riqueza é ter Jesus, beleza? Toda esperança viva ele produz, ok? Aí, para finalizar, vai vir aqui, Dó com Mi, cai no Fá com sétima maior, e em tuas mãos estão vida e poder. Aí, aqui, tem dois solos que eu vou passar para vocês, tá? Então, faz. E em tuas mãos estão vida e poder. Aí, tem a base do, do primeiro solo, que são solos de saxofone, né? É... Ele fazia em tuas cadeiras e em tuas mãos estão vida e poder. Os sax entra aqui fritando tudo, tá? Tararararar. Tarararar. gigantesco solo. Tarararar. Pa pararar. Ai vem. Aí volta daqui, tá? Vou passar esse primeiro solo, então Vai ser Fá com sétima maior A base dele, né? Sol com sétima maior Tá? Lá Aí depois aqui, ó O Lá com sétima vai fazer Tá? O baixo, ele vem aqui, né? Tá? mas o teclado ele não faz, né? Tá? o teclado ele fica só aqui, ó. beleza? Vamos de novo então, é... e em tuas mãos estão vida e poder, dois tempos para o Fá com sétima maior, dois tempos para o Sol com sétima maior, Lá, Lá com sétima, Cai em Ré menor com décima primeira, Dó com Mi. Fá com sétima maior. Esse Mi alterado aqui, né? Que tem sétima monumentada e décima terceira bemol. Fá com sétima maior. Sol com sétima maior. Lá. Aí de novo, Lá com sétima. Cai no Ré menor com décima primeira. Dó com Mi. Fá com sétima maior. Só com sétima maior, Lá e Lá com sétima. Do Lá com sétima aqui, nessa versão ele não canta aquela parte. Ouça, o infinito diz pra quê. Só que assim, o instrumental é igual da parte anterior, entendeu? Então assim, é só você trocar a letra, tá? E colocar outra letra que vai dar certinho, tá bom? Quando ele termina o solo aqui no loco sétima, ele volta no você. Você pode até pensar ser fantasia, tá vendo? Coração remido e limpo não vicinha, nas tristezas e amarguras do viver. Aí a mesma frase, ela tá, né? porque a maior riqueza é ter Jesus, aí vai embora. Toda esperança viva ele produz. Aí aqui né, comigo e em tuas mãos estão e daí vem o segundo solo agora, tá? E poder. Aí vai ser Fá com sétima maior, tá? Vai segurar quatro tempos, tá? Sol com sétima maior. E o Mi com sétima, é, nona aumentada e décima terceira bemol. E vai ficar nisso, tá? Aí o sax vai ficar solando. Entendeu? Essa ideia aqui, ó. Vai fazer isso seis vezes, tá? Então, ó, quatro tempos aqui no Fá. Um, dois, três, quatro. Depois vai vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, isso aqui seis vezes. E aí, quando chegar na sexta vez, depois que chegar aqui no Mi, vai cair num Lá com sétimo maior. Termina aqui a música, tá? Então, assim, não é difícil a cifra também eu vou deixar disponível aí para baixar, ok? É, e aí, talvez essa semana ainda eu faço um vídeo tocando junto, tá? Que aí, para quem tem essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa não conhece bem a música e tal, eu faço um vídeo tocando junto, tá? É, com a música, posto aqui no canal essa semana ainda. E aí, você vai poder ver como é que fica o arranjo final, tá bom? É, não esquecendo também, né? Que se você quiser estudar, se você achou... Essa música é difícil, né? É, particularmente, tá? eu não acho ela fácil, mas ela também não é difícil, tá bom? É, mas se você achou ela difícil, teve dificuldade com acordes e tudo mais, eu te convido a vir estudar comigo, tá? E o meu curso ele vai desde o iniciante do zero até o avançado. Então assim, essa música aqui se torna uma coisa simples para tocar para quem é um aluno lá e já, já está no intermediário, tá bom? Então fica o meu convite aqui para você fazer a sua matrícula, link na descrição tá bom? E até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau, Deus abençoe.